São palavras no chão e memórias nos altos. As casas ainda restam, os amores mais não. Macia flor de ouvido sem aroma, governas o tempo ingovernável. Muros pranteiam. Toda história é remorso. Indigno chefe, que governo, que governos nos fazes? A milícia ergueu-se para a guarda dos vassalos e tu, e tu trabalhas porque seja a mesma que nos prive do sossego, que próvidas nos dão as leis sagradas. Ouro preto são também os casebres de taipa de Sopapo, aguentando-se uns aos outros ladeira abaixo. O casarildo vira saia, que está vira não vira enxurro e é a isso que precisamos acudir urgentemente. Meus amigos, meus inimigos, salvemos Ouro Preto. Essa cidade barroca. Também um espelho da nossa identidade e história. Um território invadido, devastado, explorado. O mito do progresso, dizimando seus povos originários. A escravização como motor e força de trabalho. A injustiça social, construída em desproporção com a população, que cria calor e vida nas pedras que calçam seus caminhos. Ouro Preto também é o território da manifestação artística e cultural, de mitos e lendas, de revoltas e inconfidências de reinados paralelos e de clamores por um mundo mais humano e mais justo.